Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre análise SWOT. O que significam essas letrinhas e como isso pode ajudar o seu projeto. Roda a vinheta, Moculino! Eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing aqui no programa semanal no YouTube. E hoje a gente vai trazer dicas de marketing para ajudar o seu negócio. São dicas um pouco mais complexas e acadêmicas para te ajudar. Então eu digo complexas, mas a gente está tentando fazer o quê? Simplificar elas para você aplicar na prática. Você não fala assim, ah, isso é muito complexo, eu não sei como fazer. Então eu vou falar sobre análise SWOT, aquelas letrinhas que todo mundo fala que tem que colocar em matriz e etc. e acha que é complexo e pula essa etapa. Vamos simplificar e desmistificar. Isso. Então a gente falou em outros vídeos que você vai ver aqui ó pum, nossos cards sobre planejamento, sobre metas, e as pessoas me perguntam: mas pô, Bruno, como é que eu vou fazer isso de fato? Como é que eu vou aplicar isso? Existem ferramentas de marketing que você vai seguindo passo a passo e seu planejamento e suas metas, seus objetivos vão saindo ali e ficam muito mais claros. Isso vai ajudar você a potencializar os seus objetivos, os seus resultados. Você vai ter muito mais resultado trabalhando menos, o que é isso? Eficiência. E a primeira delas que eu trago para você é a análise SWOT. São quatro letrinhas que vêm do inglês. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Strength, weakness, opportunities e treats. Isso parece muito complexo, mas na verdade não é. Isso no mundo acadêmico, quando você for estudar, tem que fazer uns quadrantes de matriz e etc. Vamos pular isso. Eu tentei simplificar isso para vocês. Antes de tudo, a gente tem que entender que existem a parte... Interna e a parte externa, para você analisar os ambientes, tanto como você está performando na parte interna e como o ambiente ao seu redor, do seu nicho de mercado, do seu público-alvo, do seu benchmarking, ó, tá aqui o videozinho, benchmarking, como os seus é, concorrentes estão trabalhando e quais são as oportunidades e ameaças que eles estão abrindo nesse mercado para você. Então a primeira coisa, divide certo, entre ambiente interno e ambiente externo, certo? Interno, que brochice. E externo, certo? Então vamos lá, vamos falar primeiro do ambiente externo. A gente tem aqui oportunidades e ameaças. Certo? Vamos lá. Primeiro você tá escolhendo um nicho de mercado. Quais são as oportunidades que você vê naquele nesse nicho? Como você pode identificar isso? Geralmente as pessoas falam, ah, é, vem, vem através de uma reclamação, né? Assim, pô, eu vou trabalhar com delivery. Eu tenho uma empresa que trabalha com delivery. E eu falo assim, pô, os motoboys nunca às vezes atendem o que a gente espera, é, eu faço um pedido e nunca chega. Você acaba identificando uma série de problemas que esse mercado tem. Isso são oportunidades. Por quê? Porque se você resolver esse problema com o seu serviço, com o seu produto, é uma oportunidade que você. Resolvendo vai trazer algo positivo porque ninguém está resolvendo. Então o que você faz? Coloca aqui todas as oportunidades que você está vendo que existe uma lacuna, existe um buraco nesse mercado, beleza? E externo. Estamos falando de fora, de fora do, de, de dentro, de fora da sua empresa, né? de fora do, ali do miolo do que você é responsável. São é, oportunidades que o ambiente, que o seu nicho de mercado está mostrando para você. E quais são as ameaças? É o oposto, é aquilo que o seu concorrente está fazendo muito bem feito. Ou a situação financeira do país está gerando ameaças. Que quais são? Essas ameaças elas são negativas e você vai precisar trabalhar e entender o que está acontecendo para elas não te pegarem de surpresa. Isso é planejamento, isso é marketing. Vamos dar uns exemplos aqui, ainda no mesmo mercado. Por exemplo, existe um concorrente que tem motoboys que foram contratados e eles nunca falham, tem um ótimo sistema de entrega é, e muito barato. Lista isso. Entrega muito barata, entrega que nunca falha e são ameaças. Pô, eu vou ter que tentar melhorar de alguma forma o meu serviço para ficar no mínimo igual. Para né, transformar o que é negativo aqui em positivo. Mas lista isso. Faz uma lista dessas ameaças que o ambiente externo pode estar proporcionando a você no seu negócio. Certo? Agora vamos para ambi o ambiente interno. Isso é referente à sua equipe, ao seu projeto. A sua marca, o que você pode fazer ou não. Quando você identifica oportunidades e ameaças, não é tudo o que você consegue fazer. Será que você já tem dinheiro para contratar os motoboys, os melhores motoboys, ou para montar uma rede de comunicação e para resolver todas essas ameaças? Ou para suprir essas oportunidades? Às vezes não. E como você vai saber isso? Primeiro, quais são as suas forças, certo? Quais são as suas forças? Então vamos no mesmo negócio, vamos lá. Pô, eu tenho uma marca forte, por exemplo. Ou eu tenho um verba, eu consegui um investimento. Eu cons ou já tenho experiência de mercado, eu já sei como fazer. Eu já tenho uma rede ali, de, às vezes de motoboys, ou uma rede de atendimento que consegue diminuir meu custo. Então aqui são as coisas positivas internas. E aí você vai listando. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu é tenho força de marca, eu tenho preço. Essas são sua, as suas forças, porque você vai trabalhar isso depois nas suas campanhas, nos seus objetivos, para melhorar isso ainda mais. E aqui é a parte de fraquezas. Às vezes eu não tenho ainda o investimento certo. Eu sei o que precisa fazer, eu preciso é, fazer mídia, fazer propaganda em vários canais, mas às vezes eu não tenho dinheiro. Às vezes a minha equipe ainda não é grande o suficiente, eu não tenho pessoas para me ajudar. Às vezes eu não tenho conhecimento de mercado, eu não tenho conhecimento em alguma ferramenta. E se... aí as pessoas falam assim, mas pô Bruno, eu tenho muita fraqueza e as pessoas desistem. Não, você não precisa resolver tudo de uma vez. Aqui qual que é a ideia? Que você liste, que você entenda onde você já consegue utilizar como vantagem de mercado, vantagem estratégica e o que você ainda não consegue. Por quê? Porque você vai trabalhar ponto a ponto aqui, entendeu? Ah, então essa aqui é a minha principal fraqueza. Por exemplo, eu não tenho uma equipe qualificada. Ok. Qual vai ser o plano de ação aqui para qualificar a minha equipe? Ah, eu vou... Cursos, treinamentos, eventos, alguma coisa. Isso que eu vou colocar no meu planejamento, porque eu sei que vai me gerar custo ou o benefício que isso vai me trazer. Ah, como melhorar isso? Como melhorar aquilo? Esse é um quadro mais simplificado de uma análise SWOT, de uma ferramenta de marketing para otimizar. Uh, o, o seus, os seus processos para melhorar os seus resultados. Então, recapitulando, divide em análise externa, o que tem a ver com o ambiente do seu nicho de mercado, com os seus concorrentes, e a interna, o que tem a ver com a sua equipe, com o seu produto, com os seus sistemas de comunicação, com você, com o seu projeto. Certo? Acho que ficou muito mais fácil agora. Esse foi mais um guia de marketing. Se você gostou, Dá o joia, como diz o pessoal, para fortalecer, para levar esse conteúdo a quem mais precisa. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Aqui ó, vão aparecer os vídeos que a gente já falou sobre outras partes nesse guia de marketing. E se inscreve no canal aqui embaixo para você receber no seu celular. Clica no sininho, né, vai aparecer umas coisinhas e você vai receber toda terça e quinta vídeos novos sobre marketing para o seu projeto. Eu sou o Bruno Pérez, obrigado por me acompanhar até aqui e te vejo na próxima.